Não sei se você já percebeu isso, mas você guarda alguma roupa para uma ocasião especial não usa ela de jeito nenhum? Eu vou te explicar o porquê que isso está acontecendo neste vídeo. Olá, eu sou a Marcela Damaso e eu ensino mulheres a estarem sempre bem vestidas, em qualquer ocasião, com muita confiança. Se você ainda não me segue nas redes sociais é o arroba marcela damaso e se você ainda não se inscreveu neste canal inscreva-se já deixa o teu like nesse vídeo, aproveita e ative o sininho para você ser avisada todas as vezes que eu postar um vídeo aqui. Bom, eu falo isso porque muitas mulheres nem sabem que guardam peças para ocasiões especiais é uma coisa que vem assim no dia a dia você nem para muito para pensar mas a real é que isso acontece com muitas mulheres e se isso acontece com você se você identificou isso saiba que existem alguns motivos pelos quais você faz isso e muitos deles às vezes você faz de forma inconsciente e quando você separa é, essas peças para usar somente em ocasiões especiais pode ser uma festa, um batizado, um casamento um encontro você acaba tirando, né, reduzindo todo o potencial do teu guarda-roupa você acaba tirando, você poderia usar uma peça com, com lantejoulas de dia, por exemplo e você acaba não usando por N motivos eu já fui assim e a gente tem um guarda-roupa cheio, eu nunca tenho o que usar, mas a gente sempre guarda aquela peça, não. Eu vou, e assim, eu tinha categorias, né? Então era para o dia da semana, ou para um casamento, ou nossa, eu vou. E nem é peça, às vezes é um brinco, né? Não, esse aqui eu só uso quando tiver festa, porque ele é muito isso, ele é muito aquilo. Quando eu descobri o poder do high-low, que eu poderia usar um paetê de dia com jeans, eu praticamente me libertei disso. Mas antes você precisa ter essa consciência que você não consegue explorar todo o teu guarda-roupa por conta deste pensamento, desta crença limitante. Quando você usa, né? Dizem por aí que a gente usa 20% só do nosso guarda-roupa. Então não adianta você ter um guarda-roupa deste tamanho ou um guarda-roupa deste tamanho. Você vai usar só 20%. Por quê? Você acaba limitando as suas peças e eu vou falar, vou até um pouquinho mais longe. Existem mulheres que têm guarda-roupas fantásticos, têm peças maravilhosas e que não conseguem usar, não conseguem pôr para fora, expor todo esse estilo bacana que elas têm. Por quê? Aquela blusa branca só usa com a calça preta, aquele vermelho só usa com jeans e aquele vermelho só usa com jeans se eu for ao cinema, se eu for não sei onde... E aí você acaba né, guardando isso, deixando de usar essas peças no dia a dia para usar só nessas benditas ocasiões especiais. Existem peças que acabam né, é, ficando obsoletas e você nem usa, e não porque é a moda, porque às vezes porque o teu corpo mudou, o teu estilo de vida mudou. Nossa, quantas vezes eu fiz isso, quando eu ainda não tinha meu estilo pessoal definido, quando eu ainda não tinha né, um estilo mais atemporal, usava essas peças essenciais. Eu ficava aguardando, não, porque um dia eu vou ser assim, eu quero ser assim. E como eu sempre fui muito pequena né em cima, eu sou miudinha em cima, é... Eu queria sair, eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,65m. Eu queria ter 10 centímetros a mais, eu queria ser um mulherão, eu queria ser um monte de coisa. Então eu comprava essas peças, usava uma vez, não me identificava e falava: não, o dia que eu for assim, o dia que eu tiver esse estilo, aí eu uso. A verdade é que eu não usei, nunca usei. Depois eu fui entender o porquê, aí eu comecei a entender o porquê do meu corpo, o porquê do meu estilo, por que eu não usava essas peças, porque eu não fazia parte do meu estilo pessoal. Porque se fizesse, não tem problema eu ser baixa, eu ser magra, eu ser alta ou gorda. Não tem problema nenhum, é pegar e usar. Mas aquilo, eu projetava uma mulher muito diferente, muito distante daquilo que eu era, daquilo que eu poderia ser, daquilo que de fato eu queria. Então eu queria ser mais, eu queria explorar uma coisa que não tinha nada a ver comigo, nada a ver com o meu estilo pessoal. E demorou muito para eu entender. Então, depois que você terminar esse vídeo, você, eu vou passar um exercício bem legal para você fazer. E para você começar também a, a não perder tempo como eu perdi, eu vou dar já o caminho das letras para vocês aqui. Quando a gente usa só 20% do nosso guarda-roupa, você está limitando sim todo o potencial dele. Como eu falei, ele pode ter 20 ou ele pode ter 100 peças. Se você não usa tudo, o guarda-roupa, né? tá ali cheio de peças que não são essenciais, cheio de peças que não tem porquê estar ali. Por muito tempo eu guardei blazer é, bem acinturado, de blazer para trabalhar, essas coisas. Só que, poxa, eu sempre trabalhei com moda, né? No início era poxa, era oficina, era, não dava, não cabia, não tinha nada a ver comigo, mas né, por conta de falarem que as peças-chave toda mulher tem que ter, eu tinha. E aquilo não era essencial para mim e ainda não é hoje. Então eu mantive aquela peça por tanto tempo à toa. Eu poderia sim ter explorado de uma outra forma, mas era uma peça tão errada ali na minha vida que não tinha o porquê de eu ter. Então quando você se limita a isso, você tem um problema. E aí você deve estar pensando, né? Ah, mas quanto mais se eu uso só 20%, se eu tiver mais roupas, eu vou usar mais peças. Sim, de fato é. Mas você já imaginou na bagunça que isso fica? Porque normalmente quem tem um guarda-roupa muito cheio são pessoas que não organizam o guarda-roupa. Por não organizar, não sabe o que tem ali. E por não saber o que tem ali, não usa. A conta nunca fecha.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 tenho o meu closet e ele é separado, ele é organizado por peças e por cor. Então, primeiro na, na Arara vem saias curtas e shorts mais curtos. Depois vem as calças, calça de alfaiataria. Aí eu separo também por cor, do mais claro para o mais escuro. Depois vem calça jeans. E depois vem as saias longas. Entende que eu tenho tudo isso, eu não estou olhando para o meu guarda-roupa, ele não está aqui. Meu closet está lá, do outro lado. Está lá do outro lado da minha casa. Mas eu sei, eu, eu tenho isso, eu, já, eu fiz por tanto tempo que eu sei exatamente onde está. Então, se eu quero uma calça de alfaiataria, eu sei que está ali naquele lugar. É mais ou menos quando você estuda para a prova. Né? Eu tinha esse, esse conceito já na, na escola. Eu, eu lia meu caderno, então eu sabia mais ou menos. Então, na minha memória, eu já ia buscar onde que estava, no lugar de que página. Estava desse lado, desse lado. E eu trouxe esse mesmo método, essa mesma forma de organizar, aqui, aqui para o meu closet. Então eu sei, os casacos estão de um lado, blusas do outro, é, vestidos, isso facilita muito, mas assim, muito mesmo, na hora de você, é, na hora que você vai se arrumar. Mesmo porque visualmente, né? Ele é um guarda-roupa atrativo, você olha e tem uma visão, é um guarda-roupa bonito, né? um closet bonito, e você sabe exatamente onde está. E não adianta me falar, ah, mas você tem um closet, mas quando eu tenho um armário? Não, eu morava num apartamento que eu tinha um armário pequenininho e eu organizei da mesma forma, da mesma forma. Tá? Organização é uma coisa que serve para um guarda-roupa gigante, como um guarda-roupa minúsculo. Então, quando você não tem essa organização, você acaba não lembrando dessas peças. Mas agora eu vou entrar nos quatro motivos pelos quais você guarda roupas para ocasiões especiais. O primeiro motivo é quando você tem muita roupa. Acabei de falar dos 20% que você usa. Quando você tem muita roupa, gente, assim... Muita roupa que eu falo é muita mesmo, quando você nem lembra daquilo que você tem, você tá arrumando, lá organizando, você pega e fala, nossa, é verdade, eu comprei essa blusa. Às vezes você nem lembra onde você usou, com que você usou, se ela fica bem, se você comprou esse ano, ano passado, você olha e fala, nossa, é verdade. Às vezes o estilo pessoal até mudou, mas você tá lá presa ainda. Numa roupa que você nem sabe se serve, se tá boa, se não tá. Muita roupa atrapalha sim. Por isso que eu falo, gente, foquem naquilo que é essencial. Teu então, essencial pode ser é, 20, 50, 100 peças, desde que você use tudo. Há um tempo atrás, eu comprei uma calça amarelo mostarda. Nunca me imaginei usando uma cor, né? um tom desse. O amarelo é numa cor assim que eu meio que abominava, sabe, eu não, não, não gostava e hoje eu entendo porque né? as pessoas me pressionavam muito para usar amarelo. Primeiro que não faz parte do, assim, do meu estilo pessoal, eu não gosto muito, é, mas, ah, e mulheres negras ficam bem de amarelo, então use amarelo. Nossa, olha só que amarelo legal, use. E eu, tipo, cara, eu não quero amarelo, não é assim. E aí, eu me vi comprando uma calça amarela, porque eu gostei do tecido, Gostei da modelagem, gostei do caimento, ficou muito bem no meu corpo, falei, fechou, vou levar. Saí muito da minha zona de conforto? Saí. Mas a verdade é que eu usei muito essa calça, ainda uso, né? Principalmente no, no verão, porque ela é de linho. E assim, nossa, eu, eu me, me sinto com aquela calça, me sinto muito bonita. E aí eu falei, cara, e agora com o que que eu, né? Porque tá muito fora da minha zona de conforto, com o que eu vou usar essa peça? E eu falei, ah, com preto fica legal, fui assim, né, no, no confortável, falei, com preto fica legal. Falei, tá, vou usar só com preto? Ah, com marinho também, tá, vou usar só com isso. Comecei a explorar com listrados, com roupas mais claras, com bores, aí eu comecei a usar, né, também outros estilos, outros, hum, outras blusas, né, outras formas de usar, eu usei com jaqueta, com blazer, com tênis, com rasteirinha, e aí eu comecei a explorar tanto aquela calça que eu falei, poxa, valeu a pena, hein? Valeu muito a pena, porque você sai de uma gama de calças, né? Marinho e preta, e de repente você tá com uma calça amarela, e aí eu falei, tá, legal, né? Tô com uma calça aí amarela, tem uma verde, uma vermelha, tô com bastante cor, e eu consigo usar tudo isso. Então, eu não preciso ter uma mais uma amarela, mais uma verde, mais uma vermelha, sendo que eu não vou usar essas roupas, essas calças, né? A mesma coisa sapato. Tinha uma época na minha vida que eu achei que eu tinha que ter muito sapato, né? Por conta de, de pressão, de nossa, mas você é, você é da moda, mas você não usa, você não tem salto, você não tem isso. E aí eu fui... Garimpando sapato, fui comprando, comprando, comprando. Quando eu me vi com aquele monte de sapato que eu não sabia nem, nem onde usar, não tinha, porque não tinha nada a ver comigo. Eu entendi, eu falei, ok, eu vou parar de comprar, né? Eu vou reduzir e eu vou começar a usar só o que eu tenho. Aí o que acontece? Lembra aqueles 20% que eu falei? Eu consigo usar muito mais que isso, mas muito mesmo, porque eu gosto realmente de todas aquelas roupas. Então eu tenho uma calça. Eu tenho, se eu não me engano, duas calças de alfaiataria, que são a, que é azul marinho, elas são azul marinho. E elas são muito diferentes, uma é de lã e a outra é de um, um tecido, ele é, mais, ele é mais molinho assim. E essa tem tem tecido mais molinho tem um elástico, ela tem a barra italiana, que é aquela barra dobrada. Ela é muito mais casual do que a calça de, de lã, que né? uma lanzinha. E ela tem um corte mais reto, mais sequinho... Entende? Que são completamente diferentes, mas eu consigo usar. Cabe no meu guarda-roupa. São estilos diferentes de calça. Eu consigo fazer looks completamente diferentes com duas calças jeans azul marinho. Entende? Então, assim, é melhor você reduzir do que você ter um guarda-roupa gigantesco que não vai te favorecer em nada. Vai por mim. Assim eu consigo usar tudo e eu não preciso né, me livrar daquelas... É, Ai, ah, isso aqui eu vou usar... Quando eu for trabalhar, isso aqui eu vou usar só quando eu for sair com o meu namorado ou minha namorada. Isso não, eu uso no dia a dia. E aí o segundo motivo é quando você fica esperando a bendita moda voltar. Isso faz muito mal porque você fica ainda uh, refém das regras de moda, das regras que algum dia alguém falou. Você saberia me dizer quem foi a pessoa, né, a primeira pessoa que olhou e falou assim, não pode usar brilho de dia ou você não pode misturar dourado com prateado. Você lembra quem falou isso? Você sabe? Porque eu não sei, eu não tenho ideia de quem inventou isso. Eu não sei se foi um modismo, eu não sei se era brega numa determinada época e alguém levou isso para a vida e começou a espalhar isso. Porque informação é conhecimento. Por isso que eu bato tanto na tecla para vocês terem, né? Para vocês Uh, buscar em autoconhecimento ter as informações certas é poder Então você tá aí, ó, seguindo a boiada, falando: ai ah, não vou usar isso porque não pode. Não pode por quê, gente? Pelo amor de Deus, a gente está nessa vida para usar o que a gente quer, para a gente se vestir bem. O intuito aqui com vocês é fazer com que vocês se sintam bem vestidas. Vocês sejam mulheres bem vestidas e sejam confiantes com isso. É importante também. Porque não adianta você estar tá linda, maravilhosa, perfeita numa roupa que você não está confiante. Isso aconteceu muito comigo, mas muito mesmo. Então, se tem uma peça de roupa, um sapato, um acessório que você queira usar, mas não está na moda, use. Por isso eu falo tanto de atemporalidade, de você entender qual é o teu atemporal. Isso é muito importante, não importa se essa blusa está na moda ou não, eu gosto, eu vou usá-la. É lógico que eu trago isso para o meu estilo e trago com contemporaneidade. Mas eu não tô nem aí, você não está usando mais. Ai, ah, agora tem essa coisa né, da geração Z com os milênios, ai não pode skinny. Tô nem aí, eu gosto de calça skinny, vou usar até o dia que eu olhar e falar, tá, não quero mais. Ou se isso não acontecer, eu vou usar a minha vida inteira. É isso. Então, não fica esperando a moda voltar, né? Pra você fazer um grande E aí, é assim, é, é, é, são coisas tão... É, é uma coisa, sabe? Puxa a outra, que você olha assim e fala Nossa, não tá mais na moda, mas quando tiver a primeira festa, eu vou. Tá guardando por quê? Pra que que tá lá no teu guarda-roupa aquilo? Não tem tem lógica nenhuma. Então use, use as peças. Começa por aí, que é um norte? Começa pelas roupas que você acha que não estão na moda. Usa, gosta, se sente bonita, pronto. Dane-se o que os outros vão falar, se vão falar. Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas com a vida delas, com o umbigo delas, que elas não estão nem olhando para o que você está usando e você deixa de usar porque você está pensando, imaginando que alguém vai olhar para você, o um floquinho de neve e falar nossa, mas essa roupa não se usa há tanto tempo. De repente as pessoas olham e falam, caramba, eu tenho uma igual, vou usar. Entendeu como funciona? O terceiro motivo é quando você começa a separar as roupas separa roupa para ir para academia, assim, né? Vamos deixar bem claro que tudo bem, você precisa de uma roupa para academia que você não vai treinar de calça jeans, ok? Você usa roupa para academia e aí você corre, por exemplo, aí você tem um boné e você corre com aquele boné. Por que não trazer esse boné para o teu dia a dia? Uma calça jeans, uma camisa, tem mulheres maravilhosas fazendo looks maravilhosos de boné. Não precisa guardar só para aquilo. E aí você separa também a tua roupa de trabalhar. Ah, eu trabalho com essa roupa. E o que eu tô falando aqui vai servir muito de base pro último motivo que eu vou falar. Que eu, o último motivo pra mim é assim... É, é o fim da picada, tá? Eu não tô falando isso por maldade. Eu tô abrindo os olhos de vocês para que vocês entendam e parem de fazer isso. Tá? Então vamos lá. Começou a separar as roupas e aí... E, gente, eu tô falando disso, mais uma coisa é sabe? Ela liga com a outra. Ah, eu vou usar essa aqui porque é roupa para noite. Essa aqui é roupa para ir no cinema. Né? Nossa, você não pode usar a mesma calça que você vai no cinema, você não pode trabalhar. Ah, mas eu uso roupa para trabalhar e eu... Por que, que você não pode sair bonita? Tá, eu não ia falar isso agora, mas eu vou. O último motivo, o quarto último motivo pelo qual você guarda suas roupas, para ocasiões especiais, e eu acho que esse é o principal motivo, é porque você tem vergonha de se vestir bem. E aí você fica separando suas roupas. Ah, mas eu não, eu não vou com essa camisa na né, até a padaria. Por que não? Qual o problema? Você quer ir? Vai, ué! Qual o problema? Qual o problema de você estar sempre bem vestida, sempre bem arrumada? E é engraçado assim que você quer estar sempre bem arrumada, mas não na padaria não precisa, no mercado não precisa, pra quê, né? A minha mãe ama ir pro mercado, né, antes da, da pandemia, ela ia de salto. Eu não vou de salto, não vou de salto nem no shopping, nem, né? Eu tenho, tenho meus, meus momentos aí com salto, mas ela, pra ela tá ok. Põe a calçadinha dela, um salto, uma alfaiataria e tal, se arruma e vai pro mercado, qual que é o problema? Tá bonita no mercado. E eu, o medo, né, o que acontece, é o medo do julgamento. Então você não usa as suas peças bonitas, as suas peças maravilhosas, aquelas que vão te deixar super bem vestidas, porque tem o julgamento dos outros. E aí é sempre assim, né? alguém mal vestido. É sempre aquela pessoa que não tem estilo nenhum, aquela pessoa que quer te pôr para baixo. Olha e fala, nossa, vai onde com essa roupa? Gente, isso acontecia tanto comigo que eu tinha vergonha de usar minhas roupas. E era um paradoxo, não é porque...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 o segundo motivo é quando você fica esperando a moda voltar, voltar fica assim refém das regras de moda. O terceiro é quando você separa roupa de sair, roupa de ficar em casa, roupa de não sei o que, roupa de... tá? Isso acaba com você. E o quarto motivo é quando você sente vergonha de estar sempre bem vestida. Isso não pode acontecer. Sabe por que não pode acontecer, bonita? Porque você está procurando ser uma mulher sempre bem vestida em qualquer ocasião. Senão você não estaria aqui no meu canal, aqui na minha rede social, consumindo meus vídeos, tenho certeza que você não está aqui porque você me acha bonita, é porque você quer aprender, você quer ter aquela imagem que você se inspira sempre no Pinterest, por exemplo, então pare de sentir vergonha, usa as suas roupas e acabou. Não estou falando lógico para você usar um vestido de paetê cheio de pedrarias na academia ou para comprar o pão. né? dá para ser casual, dá para usar a casualidade e conforto, é isso, é isso. Começa a normalizar você estar bem vestida do supermercado a um batizado. Começa assim. Ai, eu vou. Eu vou e isso gerou uma, uma, um, um debate uma vez num lugar que eu trabalhava, porque as pessoas acharam um absurdo eu me arrumar para ir na padaria. E eu, tipo, porque, gente, não é que eu vou me arrumar, né, tem níveis para você se arrumar. Não é que eu vou colocar, né, o um, um vestido lá, que eu acabei de falar, de paetê, vou fazer um coque banana, uma maquiagem super carregada, e aí eu vou falar, olha, oi, bom dia. Quatro pãezinhos, por gentileza? Não é isso. Mas eu não quero acordar e com a minha camiseta toda rasgada, manchada de alvejante... E sair, mesmo que a padaria aqui não é muito perto, então não, não tem lógica isso. Eu não gosto de sair da porta para fora desarrumada, largada. Às vezes acontece, você tá toda assim, acontece, mas acontece, não é recorrente, tá? É uma coisa que tá, hoje eu não vou, hoje eu vou de chinelo, tá? Mas é, que é engraçado sim, porque eu sempre tenho um chinelo diferente, um chinelo mais né, arrumadinho, a legging é mais arrumadinha, então... Fica mais fácil, fica muito mais fácil você estar bem vestida em qualquer ocasião. Então, eu vou pedir uma coisa para você: duas coisas. Primeiro, você vai curtir esse vídeo para me ajudar a levar essa mensagem para mais mulheres. Segunda coisa que eu vou pedir para você é para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa saber disso. Sabe aquela pessoa que tem aquela roupa maravilhosa, mas só usa quando tem festa? Manda esse vídeo para ela. Compartilha, compartilha no Whats, compartilha com alguém que precisa. Vamos ser mulheres que empoderam outras mulheres. Eu fico por aqui, mas a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Até lá!